Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço não Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 Nesse canal delicioso, sim rapaz Mais gameplays insanos desse jogo para vocês Em 4K, o vídeo que eu, vou, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco né Embora o nosso esteja em 1440p Lá do canal Maximilian Dude Eu tenho certeza que muita gente aqui no Meia Lua Conhece o trampo do cara Eu e o Alan nós somos muito fãs E ele trouxe sim, cara Mais gameplays ali em altíssima qualidade Jogando com Ken Gaio, Kimberly e tudo mais, saca? Então a gente vai fazendo aquele estilo que vocês têm curtido aí da gente trazendo aqui no canal, né? A gente vai acompanhar essas lutas aqui e a gente vai narrando também pra vocês. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, entre os dias 6 e 12 de outubro, que nós estaremos lá. Todos os dias eu poder dar um abraço em você, querido inscrito Está rolando sorteios do evento para vocês em lives, meus amigos Ontem mesmo nós fizemos live aqui no canal e tivemos o um sorteio de 5 ingressos aí E teremos mais provavelmente na live de hoje, tá? Então já fiquem ligados nisso daí para não perder absolutamente nada Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui Já estamos com tudo devidamente preparado para a gente poder acompanhar essas lutinhas Deixa eu até parar minha musiquinha aqui no momento, tá? Aqui o vídeo ele está um pouquinho mais para frente porque o, ele tem uma pequena introdução, né, que o Max faz E aí agora a gente vai acompanhar a luta a partir desse momento de Gaio contra Ken E a gente vai vendo outras também Tem lutas tanto dele quanto o, contra outros players que estavam lá no evento onde ele pôde capturar Assim como lutas entre ele e a CPU Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas A gente vai ver um pouquinho das lutas aqui São, Como o vídeo ele é um pouco comprido, a gente vai quebrar em duas partes Se vocês quiserem, a gente faz uma parte dois desses vídeos aqui também Vamos lá, hein? Ó, já temos o Usão ali fazendo o seu ataque, deixa eu até baixar um pouquinho aqui o volume, porque tá meio alto Ó, o Gaia vai fazendo ali, eu esqueci o nome desse ataque dele, mano, mas ele faz isso ali como uma espécie de armadilha para poder impedir a aproximação do, do seu oponente, olha só Ele faz isso ali, deixa no meio da, da tela, ele engole o Hadouken do Ken e a todo momento ele tá fazendo isso ó, lá, eu impede o avanço Se ele pular, cai em cima Ele tem que ser um pulo muito bem planejado Com o um Tatsu ali agora que acabou passando direto Olha, Utilizou o Drive Impact ali, mas não deu nada Vai utilizando muito bem ali os seus ataques Junto com o Sonic Boom também Mandou um Drive Impact ali que não foi totalmente carregado O Ken passou pro outro lado ali agora, mas não conseguiu nada Mais uma vez passando ele também o Gaio Drive Impact ele super bem defendido O Gaio tá no canto agora, hein? Esteve, foi muito paciente o Ken Deixou o Gael no canto ó, E já agora tá aproveitando toda a situação Que combaço lindo ali agora Com o Ken passando do outro lado ali com esse chute de foco Eu esqueci o nome Olha aí, o combo acontecendo com o Drive Rush Não conseguiu completar, perdeu o timing do combo ali nesse momento O jogador de Gael. Ó, Vai usando o Gingrai Kick ali agora com as opções Golpe Overhead ali agora Dentre as opções que ele tem né? Acho que com chute médio ele consegue fazer um Overhead com, Na verdade o chute médio ele faz é o de baixo eu tenho que lembrar aqui agora, porque são várias opções que o Ken tem. Então, que tem no dash e tem no gerar kick, entendeu? Tem que lembrar só os botões mesmo. Isso é falta de costume por não jogar ainda o jogo, vamos dizer, né? O Ken acabou levando a melhor, sendo extremamente paciente ele mesmo com o um zonezinho, né? E a... Utilização de recursos do Gaio pra poder impedir a aproximação E agora o Gaio se torna mais agressivo, cara Utilizando o Sonic Boom ali Com o tempo carregado no, no, no momento certo, né? Pra ele poder dar uma amplificada no golpe Sem precisar gastar tipo de barra Olha aí o combi acontecendo com o Drive Rush Tá perdendo o time do combo toda hora Vai girar e kick do Ken acontecendo ali Sonic Boom com uma aproximação Gaio tentando seus socos longos Ele poder aproveitar o espaço e consegue um combás com um hit confirm E já manda um super arte nível 3 Se eu poder selar esse round aí pro Gaio Meu Deus do céu, mano é muito lindo <risos> esse super arte nível 3 do Gaio. Você tá é maluco, cara. É muito bonito a, a, a forma co ele, como ele acontece assim, saca? Ó, vamos lá. Mandou aquele Drive Parry ali esperando alguma coisa, não conseguiu nada. Olha aí, ó. Não conseguiu o um antiaéreo. Super bem defendido e o Shoryuken perdeu o time, mas não conseguiu aproveitar pra poder punir mais um Shoryuken meio que farofado ali. Agora o Gaio aproveitou a oportunidade, mas não completou o combo. Vai mandando aqueles soquinhos ali, controlando espaço Voadora do Ken ali, rapaz, vai também tentando uma pressãozinha Voadora do Gaio ali Vai buscando abrir o espaço e a defesa do Ken Mandou um chutezinho ali, esqueceu que esse negócio Deixa ele extremamente negativo Passível de punição, né Ó, essa voadorinha do Ken aí, ó, pelo jeito Quando ele não completa, né Deixa ele negativo, entendeu? Ó, ele mandou um super arte ali, acho que foi nível 2 do Gaio, se não me engano Acho que foi nível 1, um, na verdade, né, que ele joga esse negócio pra cima Gaiozão ali utiliza muito bem o Drive Rush, mas pra poder tentar beitar alguma coisa do Ken E aproveitar o espaço ali Ó, acabou ficando sem barra de drive no final das contas Mas ele tava numa pressão tão absurda com o Ken no canto Que o jogador de Ken não conseguiu reagir e acabou perdendo essa luta de vez, mano Agora a gente tá vendo um potencial absurdo do Gaio sabe A gente não tinha visto gameplays do personagem assim ainda Com alguém mais experiente, vamos dizer, com a franquia Street Fighter, né? Que saiba jogar Ó, o vai utilizando ali suas opções de Jinraiki Que utilizou um overhead ali agora Kyle se defendendo super bem Conseguiu passar pro outro lado pra não ser pressionado ali no cantão Conseguiu um combaço com Drive Rush Dois Drive Rush utilizado ali Gastou sua barra de Drive inteira Mas não compensou tanto assim não, né? A questão do dano, cara Acho que ele poderia ter completado melhor. Agora ele vai utilizando o zone ali enquanto espera sua barra de drive se recuperar, ó. Parryzão ali do Ken acontecendo, mandou um Drive Impact super esperto ali, cara. Mas, nossa, mandou um taxo no Cross Up ali, acabou stunando ó. Eu acho que foi extremamente calculado isso, hein? Porque quando acontece o Drive Impact, pega no oponente, ele tá sem barra de drive, ele bate na parede, pessoal. Aquele negócio que o cara stuna que a gente tá acostumado ao Street Fighter, acontece assim no 6, saca? Você faz o Drive Impact com um cara sem a barra de Drive Um negócio em Burnout, vamos dizer, né? Quando ele bate na parede de volta, ele estuna Então ele dá super abertura pra combo, manja Ó, o Ken aí agora já conseguiu bem esse primeiro round Super sólido, vai mandando os Hadoukens ali Muito bem previsto, né? Nossa senhora, que combaço com o Gaio ali agora Utilizando o Drive Rush, que acabou esgotando sua barra de drive E já meteu ele ali um Super arte que foi prontamente defendido e punido Nossa, não conseguiu o Shoryuken logo depois ali Daquele seu chute aéreo, o Ken, que passa pro outro lado ali Quando ele tá amplificado, vamos dizer assim, né? Gaio vai se aproximando, botando aquela pressão Os dois estão com, burn com burnout, hein? Sem barra de drive, ah, o HP tá praticamente igual pra ambos Vai botando aquela pressãozinha ali, o Ken com chutes baixos. Consegue o hit conforme com esse soco longo do Gaio. Manda muito bem ele agora com esse combaço utilizando o Drive Rush. Mano, olha só o potencial do Drive Rush aparecendo, hein, cara. Dentro desses combos. E o Gaio, mais uma vez, se provando. Um personagem muito louco de jogar, hein, galera. Depois vocês comentam aí, deixa embaixo nos comentários. O que vocês acharam desse gameplay do Gaio? Olha isso, velho. Esse combo do Ken, meu irmão. 14 hits ali. Colocando um super arte nível 2, não, nível 2 não, nível 3, nível 3 Cara, eu nem prestei atenção direito, pera aí galera, essa luta aqui ela tá tão insana O gameplay tá tão foda, vamos só prestar atenção nesse combo do Ken, rapidinho Ó, mandou, drive rush, dois soquinhos, três soquinhos na verdade, passou pro outro lado Ah, foi o nível 3, foi o nível 3, exatamente, porque se ele acerta o primeiro, Shoryuken, no nível 3 Aí teria a animação toda do golpe, né? Igual a gente tá vendo lá as, as animações extremamente cinematográficas e tudo. Como ele errou o primeiro Shoryuken, ele ainda manda mais um pra poder completar, entendeu? Então foi exatamente isso que aconteceu. Mandou um Drive Impact ele super bem colocado absorvendo os golpes do Gaio para poder levar esse round. E agora teremos lutas de rivais, meu amigo. Lembrando, pessoal, que o Maximilian Dude ele fala no início do vídeo dele... Que nessas capturas ele. Toda vez que tá rolando o Ken, provavelmente é ele que tá jogando. Porque ele disse que tentou jogar o máximo que ele pôde com o personagem porque ele gosta do Ken, né? Então provavelmente esses gameplays de Ken que estão rolando aí é ele. Caramba, mano, ele acabou quebrando ali o Drive Impact que absorve no máximo uns 3 hits, né? Só que como a sequência de golpes que ele fez ali foi muita, muita coisa, acabou quebrando o Drive Impact do Ryu. Já conseguiu um hit conforme ali com golpe baixo, muito bem utilizado com Drive Rush, Tatsu e Shoryuken, mano. Que combo lindo, né, mano? Olha só. Ó, agora utilizou um Tatsu mais forte. Não deu pra poder completar com o Shiryoku ali. Já tá com o burnout ali, rapaz. Ó, conseguiu super bem. Agora um golpe baixo. Com o Tatsu amplificado. Poder selar o primeiro round para nosso querido Ken. É, mano. Tá jogando super bem com o Ken. Vai mandando aqueles Hadoukens ali, utilizando Futsis. Esperando a oportunidade. O Ryu já vai avançando. Consegue um golpe overhead ali, mas não completa. Hadoukenzão ali na defesa. Ó, Ryu só vai utilizando seus chutes ali pra poder controlar espaço. Tentar buscando abertura ali. Renzão também com Hadouken, vai utilizando seus chutes também para poder fazer aquele controle de espaço e impedir um avanço do Ryu Muito de bem defendido o Drive Impact, ó Os dois vão se estudando, tentou um cross-up ali, mas não conseguiu Ó, excelente agora o Hit Confirm do, do Ryu com, com chute baixo, né? Atirizou, Ó, atirizou. <risos> Ativou o in Charge Conseguiu um belo combo ali agora com sua biga Que jogou o cara no canto Mais Shoryuken, mas está no Burnout, hein, mano Mas é uma vantagem extremamente boa pro Rio ali agora Utilizando muito bem o Mind Game E conseguiu um agarrão pra poder selar o round Mesmo com o Burnout, cara Sem recursos ofensivos e defensivos Muito bom Dendin Charge ele agora. Kenzão já mandou aquele drive rush com o Tatsu mais forte. Poder colocar o Ryu no canto. Vai botando aquela pressão. Dendin Charge ainda ativado, hein? Já utilizando ali seus Hadoukens. Acabou com o in Charge. Não conseguiu aproveitar muito bem. Ativou mais uma vez. Olha aí, ó. Belo parry utilizado. O Ryu ali com os choques em volta do corpo, meu amigo. Só esperando a oportunidade perfeita para poder emendar um golpe lindo. Para poder causar o máximo de dano. Utilizou ali seu Hadouken com o Dendin Charge. Olha só, mais um hit conforme acontecendo por parte do Max ali. Conseguiu um golpe lindo, maravilhoso com o Drive Rush e um Tatsu Amplificado. Mais um Dengen Charge ativado ali, utilizando seus Hadoukens. Ó, o Parryzinho ali sendo bem utilizado. Pra não ficar pegando a defesa e ficar perdendo barra de Drive à toa. Drive Parry perfeito ali agora. Conseguiu um Shoryukenzinho, beleza. Olha aí, ó. Antiaérea acontecendo por parte do Rio também. Os dois players estão se estudando bastante, cara. Só buscando oportunidades ali Tentando fazer os antiaéreos, utilizando o Drive Rush Sempre que possível, poder buscar oportunidades Burnout ali por parte do Ken Que ainda tá com uma pequena vantagem de life E o Ryu consegue um Drive Impact Ele agora põe um Super Art nível 3 Na verdade é um Critical Art Porque tá pegando choque ali, ó, choque no cara, ó Pum. Rapaz, olha o HP Que ele tirou do Ken Só com esse Critical Art ali, mano e aquele hit conforme, já consegue um Hadouken ali Olha só como é que a paciência acaba recompensando, né bicho O Ryu foi extremamente paciente nessa luta, velho Mesmo com o Kendo, com uma vantagem, vamos dizer, boa de vida, né Ele foi extremamente paciente, encaixou um Critical Art e ele conseguiu virar a luta Então assim, no Street Fighter 6 a gente pode ver que o comeback é uma coisa muito possível, saca? Se a pessoa for paciente, se a pessoa for inteligente quando ele estiver em desvantagem na luta, saca? Isso é muito legal Vamos lá, já começando ali A pressãozinha do Ken em cima do Ryu Conseguiu um hit conforme com um golpe baixo ali Drive, rush e Tatsu mais forte Conseguiu um, um belo dano até Ó, Agora amplificado Não conseguiu punir Eu não sei se ele fica positivo quando ele amplifica o Tatsu A gente teria que vir nos frames ali, né? que no caso ali tá utilizando o Tatsu amplificado, poderia existir a possibilidade de, por exemplo, quando ele terminar, o Ryu ter a possibilidade de punir antes do Ken se recuperar para poder defender ou fazer qualquer coisa, entendeu? Mas no caso de golpes amplificados, pode ser que não seja este o caso, saca? O Ryu tava com Burnout ali, mas o Ken acabou levando a melhor Super Paciente também nessa luta. Vamos lá, começou com mais um voador pulando o Hadouken. que defendeu super bem o Drive Impact... Ó, só mandando chutinhos baixos ali Conseguiu conforme, mas não conseguiu completar o combo Também pro lado do Ryu, isso aconteceu Ken agora no burnout, sem recursos ofensivos e defensivos Poder ser utilizado Olha aí, ó, o agarrão super bem Colocado, poder jogar o Ken no canto Acabou saindo ali no desespero, porque ele sabe que a situação é complicada Já emendou um que não pegou O primeiro hit, mas foi ali o segundo E ele não conseguiu fazer um Shoryuk Poder causar um pouquinho mais de dano Ó, já recuperou sua barra de drive ali Agora o Ken foi muito inteligente ó, Já conseguiu mais uma vez ali, ó, Completar um combinho com o Drive Rush Utilizou o Tatsu forte Então não deu pra ele poder fazer o emendo com o Shoryuken Vamos dizer assim Dendin charge ativado por parte do Ryu Utiliza muito bem o Drive Rush ali Ele deve ter feito um bait Mais ou menos ali Tipo que agarrar O Ryu acho que ele soltou a defesa na hora E acabou tomando o um chute embaixo Que acabou levando a luta aí para o nosso querido Ken Muito foda, muito foda Vamos mais uma lutinha aqui meus amigos Pra gente poder fechar Pro vídeo não ficar muito longo E se vocês estiverem curtindo essas lutas aqui, cara O nível que elas estão acontecendo e tudo Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback Se vocês estão gostando, se vocês gostariam que a gente trouxesse O restante dessas lutas do vídeo do Max Dude Entendeu? Pra gente poder fazer uma parte 2 Vamos lá, começou super bem o Ken ali agora ó. Nossa, ele tá jogando muito bem de Ken, hein? Mandou um Drive Rush ali Um Tatsu, acho que Tatsu fraco, né? Pra ele poder conseguir emendar com o Que Acho que o Tatsu médio ele não conseguiria fazer isso ainda O Tatsu, no caso, é o Protected Tug, Pessoal <risos> Ó, oh, a Kimberley vai buscando as suas oportunidades Consegue um Drive Rush, colou no canto ali Já utiliza o Super Art para poder causar o máximo de dano possível E diminuir essa vantagem Agora a vida dos dois estão muito boa ali Agora jogou, jogou suas latinhas de tinta Tá tentando pegar a palavra das latas de tinta Lata de tinta Que é o, o recurso de setup que a Kimberley tem, né? Já jogou na parede ali Consegue aproveitar a oportunidade O Ken manda um soco no um Shoryuken, que sela essa luta, esse primeiro round, né? Dessa luta pra ele A Kimberly é uma personagem, cara, muito da hora Que eu acho que nas mãos de um cara experiente Vai dar muito trabalho, tá? Pelos gameplays que eu tenho visto dela Por ela ser uma personagem muito rápida Nossa senhora, vai ser cabuloso Ó, já vai mandando ali aqueles dashzinhos ó. O dash normal da Kimberly, sem usar o Drive Rush Já é rápido, saca? Então pensa Ó, já vai fazendo aqueles chutinhos ali Muito esperto ali agora o Max com o Ken Usou o seu Jirai Kick muito bem utilizado Com o Overhead, olha lá, ó Utilizando muito bem as opções. Jirai Kick agora com um chute forte. Poder finalizar com aquela virada de perna que ele faz ali. ele já coloca o Ken no canto. Vai tentando buscar a oportunidade. Trabalhando os agarrões muito bem ali, rapaz. Mind Game acontecendo. Drive Impact ali que não absorveu nada. E por isso não, acabou não stunando. E olha o Gaio no fundo ali no cenário, mano. Que louco. Conversando com o um cara ali, ó. assistindo a luta. Conseguiu um belo cross-up ali agora com Drive Rush. Olha esse combaço da Kimber que tentou um agarrão ali no ar. E não conseguiu, rapaz. Hum, esse, esse. essa farofa, vamos dizer assim foi, foi tensa, hein Essa farofinha foi meio tensa, rapaz Bom, meus amigos, vamos aproveitar Para encerrar para o vídeo não ficar muito longo Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho Narrando aqui um pouco as lutas Eu Até peço um pouco de desculpa porque realmente a garganta tá um pouco zoada hoje, então tem hora que dá umas falhadas assim, sabe? Mas eu espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, esses gameplays novamente em 4K, no caso do vídeo deles aqui, né? Embora o nosso vídeo esteja em 1440p, deixa aqui embaixo no comentário, pessoal, o que vocês acharam dessas lutas, desses gameplays aqui, das pessoas que estão controlando esses personagens e tal, e se vocês gostariam de ver uma parte 2 desse vídeo também, porque tem muitas outras lutas pra gente poder conferir ainda. Eu vou adorar ver os comentários de todos, beleza, pessoal?